também é que é malta do aço, vamos lá para mais um top 5, e quem ganhou este top 5 foi o John Nogueira, e à semelhança do último, que falámos de pneus, desta vez ele quer saber about suspensões, top 5 suspensões porreiritas, para andar no dia a dia, e quando vamos para track day não fazemos má figura, que a suspensão é muito fixe, ora, estas 5 que eu vou falar não quer dizer que sejam as melhores, não quer dizer que eu já não tenha ouvido falar em melhores, mas eu vou dar 5 exemplos, de suspensões que eu efetivamente já andei, uh, já tenho algum feedback na primeira pessoa que sim senhor, funciona por ririto e que até é agradável. Vou começar pelo primeiro, não quer, não quer dizer que seja o número 1, um, né, The best do ano, mas a suspensão que, a gente, que, eu, que eu tinha que a gente tinha, pronto, o Cup era do canal que, que a gente tinha no cap uh, o PEC B12 Bilstein B12, chamado PEC B12. Malta, para dia a dia era impecável, não notava nada de risco por ir além, não era desagradável, andava-se muito, muito bem e para track day, como vocês viram, o cup não se queixava nada, era chegar, barrote e impecável, adorei aquela suspensão, mesmo, mesmo muito top. Outra que eu também gosto bastante é os D2, ou as d 2 como vocês querem chamar, que eu tenho no meu Honda VTI. Também para dia a dia, muito porreiro. Quando eu usei no track day, nem o baixei, apenas regulei a dureza, não ficou com a altura que estava, que eu uso no dia a dia, mas apenas rodei para ela ficar mais rija e um comportamento também muito fixe. Adorei, a... ou melhor, adoro a minha suspensão D2 que tenho no meu Honda. Depois, terceiro, tenho um amigo que tem um Civic com suspensão Tane e também acho a ten, eu acho um bocadinho superior às D2, portanto, também é um bom pack, para quem principalmente para quem tem ondas, que eu posso dizer que no onda funciona muito bem, porque já lá andei, eu gosto muito das minhas D2, mas a ten, tem ali um comportamento uh, um bocadinho superior, também se nota mais nas afinações, é mais sensível, nota-se muito melhor, uh, qualquer passo, qualquer clique que a gente tem na suspensão, na Stein nota-se muito mais que nas D2 portanto as Stein também são um bom pack, não vão ficar desoldidos quer para dia a dia, quer depois para usar em track day é um pack também muito ficholas, depois para a malta dos Ibizas, malta que diz que os Ibizas curvam mal, não vou entrar por aí cada um sabe de si, mas eu tive um amigo com um Ibiza 6K2 e ele colocou as KW Malta, eu vou vos dizer, o Ibiza, não me recordo quais eram os pneus que ele, que ele tinha, mas as KW, para já, ficaram mais confortáveis, o carro ficou mais confortável com as KW do que com a suspensão que tinha a original, na minha opinião, e ele também era dessa, o carro ficou mais confortável. Depois, a curvar o 6K2, que aquele setup que ele tinha de pneus, não me recordo qual era, mas a suspensão KW e os pneus no Ibiza, bem, o carro curvava, mas curvava nas horas do diabo, muito, muito, muito fixe. Para quinto, para ser o último, eu andei também uma voltinha no track day com um rapaz que tem um cup com suspensão gás, mesmo do gás, e pá, achei ali um comportamento, também ele guiava melhor que eu e o carro estava melhor preparado que o meu, mas achei o comportamento do, do do vá, do kit que ele, que ele tinha, da gás, um bocadinho, deixa eu só dar aqui um cheirinho, um bocadinho superior à, ao, meu, ao meu pack, um bocadinho é a favor, e o carro estava com um comportamento espetacular, portanto, volto a dizer, não quer dizer que estes sejam os melhores packs do mundo, são os packs que eu já andei, que eu conheci e que eu acho que funciona muito bem, quer para dia a dia, para não termos aquilo, não andarmos assim, Quero depois para Track Day também não fazemos má figura estas suspensões, posso dizer que já andei, posso dizer que gostei e posso dizer que recomendo. Bem malta, agora vocês na, na, vão deixar aí um próximo top 5, seja o que for, vamos tentar abordar aqui temas que a malta tenha curiosidade, o comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário vai ser o próximo top 5 que eu vou abordar, ok? Na descrição vai estar as minhas redes sociais, todas as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam de saber, o e-mail para marcar reviews, essas coisas todas. Vocês fiquem bem e agora vamos dar o quê? Vamos dar assim um gazinho, olha, o quarto. Vai, volta, fiquem bem, um grande abraço e um grande yeah!